Sabemos aquilo que pretendemos. Agora uma coisa muito clara, não queremos, com muito respeito que têm pelo futebol o Porto, não nos diz respeito aquilo que eles têm para ganhar ou aquilo que eles querem ganhar. O que nos diz respeito é realmente a nossa luta e nós sabemos onde queremos chegar, sabemos o que queremos deste jogo, sabendo de antemão que vamos encontrar das equipas mais intensas deste campeonato. E é óbvio que, perante as possibilidades que temos uh, de êxito, uh, teremos que, que igualar essa intensidade, teremos que pelo menos igualar e pelo menos uh, ter um foco enorme naquilo que, que vão ser as incidências do jogo. E vai ser um adversário que nos vai obrigar a, a ter uma atenção redobrada porque aquilo que eles fazem e o valor deles a isso obriga. Uh, por qualquer distração, uh, qualquer distração pode levar a que possamos sofrer um, e, e estando concentrados naquilo que, que realmente uh, temos vindo a fazer, estando concentrados realmente naquilo que são uh, as nossas pretensões, uh, uh, acreditar e acreditar acima de tudo nas possibilidades que temos de, de poder vencer. Se o Porto jogasse à frente e uh, a querer ganhar da mesma forma, uh, como vai querer ganhar, uh, uh, nós temos é que acima de tudo olhar para a nossa luta. Nós sabemos que o Porto tem a sua luta, mas isso a nós não nos diz respeito absolutamente nada. A luta do Porto é a luta do Porto, a luta do Aroca é a do Aroca. E nós temos é que estar focados na nossa luta.